gel para aumento peniano e curar a ejaculação precoce funciona? Qual o melhor? Com depoimentos reais, como esse daqui. Cara, nem sei o que dizer. Estou usando um frasco do gel Razagam V12 há exatamente uma semana e já percebi os resultados. Eu, sinceramente, não achava que fosse funcionar tão rápido, mas a parada é foda mesmo. Então, gente, hoje eu vou falar com vocês sobre o gel que eu estou usando para engrossar o pênis e demorar para gozar. Já falei em outro vídeo, mas ficaram muitas dúvidas, né? Então eu decidi falar sobre o kit que eu comprei do gel Razagam V12 e que está me dando muito, mas muito resultado mesmo, brother. Eu já te recomendei o suplemento Max Red Size para tomar em cápsulas, para acabar com a ejaculação rápida e aumentar o pênis. E realmente é muito potente. Se você ainda não comprou, recomendo que você compre o quanto antes o seu suplemento. Mas se você também quer um gel poderoso para ficar ainda mais potente, o que eu uso é esse aqui, o Razagan V12. Eu comprei esse kit aqui, olha, de 6 frascos. Ainda estou no primeiro e, brother, resultados super garantidos. A ereção tá daquele jeito, firme que nem uma pedra. E realmente você demora para usar e ao mesmo tempo sentindo prazer. Muito bom mesmo. Então, o custo-benefício para mim foi top. Comprei 6 frascos com desconto de 60%. mano. Chegou rápido. Já começou a dar resultado na primeira semana Então a resposta para vocês é Esse gel, o Razagan, funciona sim Para aumentar o pênis, a potência e segurar a ejaculação Basta você usar diariamente, aplicando no seu pênis, massageando E com o passar dos dias o seu pênis começa a engrossar, brother Diminui a sensibilidade e aí é só sucesso, brother Testado e aprovado Eu estava com dúvidas no começo para comprar Mas aí eu vi esses depoimentos aqui, olha que clientes mandam pelo WhatsApp todos os dias falando dos resultados. E aí eu decidi arriscar, e valeu super a pena. E aí, quer pedir o seu? Clique no link abaixo da descrição, nos primeiros comentários aqui, logo abaixo desse vídeo, para comprar o original no site oficial. site do fabricante. Corre lá, e olha, eles dão garantia, tá? Resultados ou dinheiro de volta. Top demais, né? Acesse o site abaixo do vídeo aqui e até o próximo vídeo.